Boa tarde, meus amiguinhos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, hoje aqui para gravar um vídeo meio... Um pouco diferente. É... Aqueles gansos ali são novos invasores. Né, da minha casa? Aqui tem umas galinhas aqui, ó. Gente, olha. Aqueles gansos não são meus, tá? Mas todo dia, toda hora eles estão aqui. Não tem uma hora sequer que eles não saiam daqui. Olha, olha. Gente, eles são muito bonitinhos, mano. Novos invasores da nossa casa. Então é isso, gente. Eu deixei no um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o um like. Inscreve Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.